Olá! E sejam bem-vindos à Bolacha Maria! Nesta série eu vou-vos mostrar as minhas receitas preferidas e tinha que começar com as minhas bolachas maravilhosas que já vos mostrei várias vezes no meu Instagram e essa receita foi mudando ao longo do tempo já foi uma coisa completamente diferente mas acho que finalmente são pouco não saudáveis faz sentido? e bastante saborosas, por isso eu hoje vou-vos explicar tudo ok esta receita é muito fácil, por isso vamos começar. A primeira coisa, o avental. E vocês se seguem no Instagram, sabem que foi feito pela minha mãe, por isso é lindo. Ok, perfeito. Todas as minhas receitas são super super simples, por isso vamos começar pela aveia. São 180 gramas de aveia. E eu utilizo esta da Prozis, como vocês sabem eu estou numa dieta e eu utilizo isto para fazer panquecas, por isso já tenho aqui por casa e é uma alternativa bastante saudável, por isso. A seguir, 90 gramas de açúcar, vocês podem pôr menos, eu acho que este é mais ou menos o aceitável. Eu já fiz com mais, mas estou a reduzir lentamente para ver se fica bom ou não, por isso 90 gramas acho que fica bastante bem. Depois, 70 ml de claras. As claras que eu uso também são da Prozis, mas isto não é patrocínio. Não tenho código para vocês. Mas tenho utilizado estas claras da Prozis, também pela mesma razão por eu fazer panquecas todos os dias e preciso das claras com aveia, por isso está já à mão. E são só 70 ml, é mais ou menos o equivalente a 2 ovos. Depois, o único passo que... É um bocadinho mais difícil, mas não é difícil, que é derreter ou pelo menos tornar mais maleável a manteiga de amendoim. Vocês podem fazer em banho-maria ou colocar no micro-ondas, que é o que eu vou fazer, e são 100 gramas. E depois é só colocar aqui dentro tudo misturado. Ok, para terminar, nós só vamos colocar um bocadinho de fermento, uma colher de café rasa e uma pitada de sal. E agora é só mexer tudo e eu estou a me uma colher de sopa normal porque eu depois gosto de ir lá com as mãos e amassar com as mãos. Acho que é melhor, não sei muito bem porquê. Ok, e agora gosto de ir lá com as mãos para terminar este passo. E eu lavei as mãos, não se preocupem. Ok, agora que nós temos a nossa massa preparada, vamos passar para o próximo passo, que é fazer as bolachas individuais e eu vou utilizar este rolo de cozinha que comprei na Amazon há uns dias atrás e já vos mostrei no Instagram Stories e funciona, fiquei mesmo surpreendida porque estas coisas nunca funcionam comigo. Por isso, enquanto nós vamos começar a fazer as nossas bolachinhas, eu vou pôr já o forno a aquecer 180 graus, tanto em cima como em baixo. Agora só preciso pegar um bocadinho em massa e achatar o máximo possível para depois ser um bocadinho mais fácil utilizar o nosso rolo de natal. E eu tenho que utilizá-lo desta forma, tenho que fazer força na parte central para ele ficar com aquelas forminhas. E eu já tentei utilizar, utilizando um rolo como um rolo normal, mas é um bocadinho mais difícil ficar as figuras mesmo bem definidas. Depois utilizei uma forma simples circular para criar as minhas bolachinhas depois foi só retirar a massa extra que estava de parte, mas é mesmo muito simples, é só picar nela que ela sai facilmente. Depois foi só juntar algumas gostas para colocar no tabuleiro e depois levar ao forno. Agora, o mais importante nestas bolachas é que elas ficam prontas muito, muito rápido, só 5 minutos, por isso não dá grande tempo a fazer alguma coisa, por isso estejam atentos ao vosso relógio, 5 minutos é o um necessário para elas ficarem mesmo muito boas. Se vocês quiserem que elas fiquem ligeiramente mais tostadas, deixem até 7 8 minutos, não é preciso mais, mas com 5 minutos elas ficam perfeitas e esse é o resultado final. A forma que eu utilizei para cortar as minhas bolachas é esta, e vou colocar agora as medidas na ecrã para vocês terem mais ou menos uma noção da quantidade de bolachas e do tamanho delas, mas esta receita que eu gostei com estas medidas todas, deu para cerca de 35 bolachas, 35 e uns resquícios pequeninos. É uma receita mesmo muito simples, como vocês viram, e super saborosa. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio, se vocês quiserem que eu vos ensine mais alguma receita, digam nos, nos comentários. E é isso, vemos amanhã.